Se eu tivesse esse tipo de oportunidade hoje, eu não sei se eu teria trabalhado para alguém que nem eu trabalhei. Eu acredito que realmente a gente possa ter em algum momento um problema com as moedas. Os estados estão ficando muito grandes e eles estão olhando para o dinheiro. Você acha também é. que existe uma cultura no Brasil de odiar pessoas ricas? Faz parte do sistema, você cria essa coisa, tanto que quando começou essa polêmica do Gustavo Lima, qual foi a melhor forma que os jornais acharam para atacar ele? Não sei se você viu, botaram foto dele na mansão No barco aí hum. Pô, achei nojento, cara Mas o que fizeram, botaram a esposa, os dois filhos Os dois filhos, sei lá Família, toma café da manhã, em mansão de tanto Em arte de tanto, por quê? Estimular o ódio, o ódio pra quem tem dinheiro Porque você quer criar a noção De que a pessoa não tem dinheiro por causa do cara, né A melhor forma de você Tentar desconstruir alguém é falar isso ah, Cara é rico, é isso, porque criou-se essa cultura Do ódio, a pessoa que Entrou nessa cultura, ela acha é que o problema dela não ter dinheiro é porque a gente tem, que uhum. é um jogo de soma zero o que é uma idiotice uhum. sem tamanho né cara, uhum. então você cria essa cultura do ódio e que aí, cara, a gente se for aprofundar esse tipo de cultura atrapalha demais as pessoas a quererem ganhar dinheiro você tem um conflito na sua mente, né do tipo, porra, aquele cara só tem dinheiro porque alguma coisa ele tá fazendo, ele tá roubando, ele tá... Ou alguém perdeu pra ele, pra ele é. falar, né. E essa atitude do tudo é azedo, tudo é amargo, tudo é uma merda, porco capitalista Impede a pessoa de crescer no trabalho Porque ela entra assim num trabalho Começa a trabalhar numa lanchorete Começa a trabalhar num escritório Ela entra com essa cabeça Ela é a pessoa tóxica do trabalho Aquela pessoa que chega no, no banheiro Pá, Você viu? A gente tá trabalhando aí véspera de feriado E o patrão tá na praia E essa pessoa tem um problema maior Se você foi, você sabe disso Ela age dessa forma Mas e se ela for o patrão abrir o negócio dela? Será que ela quer que as pessoas... Eu já falei bastante isso também Que eu chegava muito mais cedo no trabalho Isso aí é muito depois e aí quando eu chegava mais cedo, cara, me impressionava A quantidade de gente que chegava muito antes no trabalho E ficava do lado de fora da empresa só para não trabalhar isso não entrava na minha cabeça, como não entra até hoje. Falava, Por que, que o cara não entra e já começa a trabalhar, fazer alguma coisa, fazer, sei lá, pega uma outra coisa, vai aprender, vai... Aí tinha gente que ficava uma hora na recepção. Uma hora na recepção da empresa. E eu já trabalhando. Só que aí que, o que, que acontece? Vamos lá. As pessoas confundem isso com puxar o saco, com tentar aparecer. Você trabalhar pra alguém, não necessariamente você tá trabalhando só pra pessoa. Porque o fato de eu ter trabalhado mais do que os outros, e aí eu, eu cresci muito na empresa que eu trabalhava, eu comecei a aprender coisas que outras pessoas faziam. Me dava a oportunidade de ver coisas em outras áreas. Então, como é que a pessoa vai crescer se ela não pensar dessa forma? Você tem 100 pessoas numa empresa. Se você tiver 5 posições acima, os 5 melhores vão passar. E outra coisa, você trabalhou muito numa empresa, foi bom pra caralho, a empresa é filha da puta. Tem os concorrentes, você pode abrir um negócio. Agora, se você não trabalhar muito, você não vai ficar um cara bom. Trabalhar é igual um esporte, cara. Você aprende a trabalhar, você se esforça mais, você esgarça o teu músculo, você aprende mais então se a pessoa, eu não conheço ninguém que trabalhou mal demais para muita gente, num, numa posição e depois abriu um negócio, foi bom o um negócio normalmente você vai ver o cara que era muito bom naquilo, e aí ele evoluiu. Pô, no sul, lá onde eu moro, tem uma porrada de transportadora. Várias transportadoras são de donos de caminhão que tinham um caminhão na década de 70, 80, aí o cara comprou mais um, foi comprando outro, comprando outro, comprando outro. Ao mesmo tempo, você tem aqueles caras que estão só reclamando. Porque não é só que ela tá sendo uma merda para o local de trabalho e para todos os colegas. O pior é para ela, né? Porque aí ela é aquela pessoa que vai chegar lá no ticket TikTok e falar que porra, esse cara não sabe o que ele tá falando como é que pode uma pessoa na faixa dos 20 anos ter 25 mil na cabeça dele não passa isso não passa que ele poderia tá trabalhando tá fazendo alguma coisa, tá evoluindo tá, pô, agora com esse meio digital o digital mudou tudo, cara, uma pessoa de 20 anos hoje, pô, você trabalha com o YouTube também, com tudo, tá faltando mão de obra, editor de vídeo pessoa que faça pauta, no meio da internet tá faltando muita gente de copy de tudo isso, qualquer pessoa que entrar no YouTube quiser estudar e quiser trabalhar em dois três meses tá trabalhando, cara se eu tivesse esse tipo de oportunidade hoje, eu não sei se eu teria trabalhado pra alguém que nem eu trabalhei, eu acho bacana Trabalhar pra alguém pra aprender. Eu trabalhei quase 15 anos. Mas hoje o digital, pelo amor de Deus, cara. Qualquer um que tá assistindo a gente aqui pode abrir o YouTube, renda extra, não sei o que, e ir aprendendo e pronto. É que tem muita gente também que desconfia desse tipo de informação, né? Porque tem muita gente que fala sobre isso e realmente é um uhum. picareta, né? Muita gente se Mas você tem que procurar os caras maiores, que é. são sérios. E aí, vamos lá. Você pode tomar ou não na cabeça, aí você vai aprendendo. Também é parte do processo isso, né? O medo de se fuder também é uma coisa que paralisa né? as pessoas a, a evoluir. Mas olha só, amigo e amiga, você vai se fuder é. Todo mundo, faz parte Quantas vezes eu já trabalhei também pra chefes que não eram legais Que se aproveitavam do meu trabalho Essa é parte do processo é. Agora, quem não passa por esse processo Não evolui, pode ver a vida dos melhores Caras de empresa, trabalho Tudo, você sentar pra conversar, o cara tem uma história De 5 a 10 anos De vida de trabalho pra caralho uhum. Acordar cedo, dormir de madrugada Dormir na empresa, o cara esgarça E aí, ele evolui a galera que quer, me desculpa, cara, levar uma vida normal e ter um resultado extraordinário, cara, se você conseguir, me marca lá, porque eu, eu, eu não conheço casos assim. A grana do mundo é, é, é X? Não é. Não é? A economia global não tem um valor? Hoje, se a gente for mais produtivo e trabalhar melhor, essa grana aumenta. Como ela aumenta? Mas vamos, vamos supor que hoje o mundo inteiro ele tem 100 reais. Uhum. E as pessoas produzem e criam e tal, uhum. e ano que vem tem 500. Eu ainda não consigo entender como é que foi gerado É estranho isso Vamos lá Uma aldeia da idade média A tua aldeia a minha aldeia tá? Então na tua aldeia Cara, os caras estão cagando Ficam lá Suruba E tudo mais Na minha aldeia Tem um cara que faz pão E ele começa a fazer pão planta a farinha dele e tal, colhe, faz o pão e ele tá fazendo 10 pães por dia. Ele vê que dá pra vender pra tua aldeia lá. Ele passa a vender pra tu também. Ele tá aumentando a produtividade dele. Ele tá plantando, ele vai plantar mais trigo, tá fazendo. Aí tem um cara que faz sapato. Ele percebeu que fazer sapato só pra aldeia é bom, mas que se ele fizer pra uma outra vizinha, ele pode produzir mais. Ele vai fazendo isso. Então, a aldeia vai ficar rica. Por quê? Porque ela tá produtiva. Na tua aldeia, a galera vai ter que plantar, criar porco, galinha, para poder trocar com a nossa também. E as pessoas vão criando riqueza, Caramba. gerando valor. O cara que é, é, planta soja hoje, o cara pegou um terreno vazio, vazio. Uma fazenda vazia. Pegou lá o terreno, entrou. Aí, no ano seguinte, ele colheu um milhão de reais de soja. E a gente exportou. Cara, é um milhão pro país. O cara criou um milhão, entendeu? Então, a grande questão que fica essa briga do, do movimento libertário e tudo, é que quanto mais um país produzir, melhor. Quanto mais liberdade a gente tiver para produzir, melhor. É uma geração de riqueza, cara. Eles não estão roubando dinheiro de ninguém. Porque normalmente o pessoal pensa o seguinte, não. Para o Elon Musk ter 100 bilhões, ele tirou esse dinheiro de alguém. E o cara não tirou, cara. Ele criou antes do Elon Musk. Me fala aí uma marca de carro elétrico que funcionava. Não tem. Acho que nem tinha. O homem já não estava conseguindo ir para o espaço como antigamente. Principalmente nos Estados Unidos. Porque uma, o ônibus espacial era muito caro. E nós vemos dois acidentes. Era caro, coisa de 500 milhões para você conseguir botar um projeto no ar. O ônibus espacial perdia algumas partes. O Elon Musk foi lá, desenvolveu a SpaceX. Ele foi até o último centavo. É. Se desse merda, ele ia quebrar. É. E agora, com o advento da SpaceX... Você coloca por um décimo do valor satélite. Parece que tem satélites brasileiros já que estão sendo colocados. Porque aí você consegue pagar para o teu satélite ir para o espaço. E ele está utilizando essa tecnologia para colocar no ar a Starlink. Que é aquela internet dos satélites de baixa altitude que dá para distribuir pelo mundo. Ainda é caro, mas tudo começa caro, né? Uhum. Então assim, esse porco capitalista é que criou o advento da gente conseguir ir e voltar de ré o um foguete. E que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, porque ele vai continuar evoluindo. Talvez a gente tenha internet em aldeias indígenas daqui a pouco, talvez tenha uma série de coisas. Ele tirou dinheiro de quem, cara? Tirou dinheiro do bolso. E eu sempre lembro do exemplo da, da, da fazenda, cara. Que você pode criar coisas, né? Eu acredito que realmente a gente possa ter em algum momento um problema com as moedas. Os estados estão ficando muito grandes. Países, cidades estão ficando grandes muito grandes. de, de estrutura. De... de estrutura, de inchaço, de uhum. poder. E eles estão olhando para o dinheiro. Então a única forma de você hoje ter um dinheiro que é seu, quase que inconfiscável, é através de criptomoedas. E, e o Bitcoin, baseado na fé ele proporciona isso. Então você tem bilionários no mundo que tem 10% do patrimônio em Bitcoin. Uhum. Em até 50 anos a gente vai ter um problema no mundo com isso. Do uhum. governo avançando mais do que deveria no nosso dinheiro. É que a gente está no estágio que as pessoas estão curtindo isso. Pouca gente acordou. É meio história da red pill, daquelas <risos> coisas assim. O conceito do, do red pill desse do Estado é meio que você acordar, né? Tipo, opa, o Estado vai me dar tudo de graça, cara. Ah, legal, pô, tem isso, tem aquilo, bolsa disso, bolsa de aquilo. Vai te dando tudo e a pessoa não percebe que a conta não fecha, entendeu? É muito Sim. difícil a pessoa entender que ela não tem um emprego porque ela quer várias coisas grátis, entendeu? E aí o problema é que o Estado ele vai criando uma máquina tão grande que as pessoas já não querem abrir negócio e empregar. No final das contas, é um sistema que existe. E o sistema não vai lutar contra ele mesmo.